Olá! Começando mais um Auge Brasil, e hoje o circo mágico chega ao Tivoli de choque. A Oktoberfest na Cidade Americana. Sim. Sou você que é. Teatro a bordo na Praça Central. reverente cowboy da Uber. E também o samba de Aninha. Um personagem diferente e carismático vem ganhando destaque do transporte de aplicativo. Carlos Andrei, o cowboy da Uber, mascarado e simpático, nos conta como é seu dia a dia. Olá, cowboy da Uber, cowboy do futuro, tudo bem? Tudo bem. Para você falar melhor comigo e com o público poder te ouvir melhor, agora pode tirar a máscara. É, tudo bem. meu chapéu, né? Muito obrigada por me receber, é um prazer estar aqui com você. E me conte, em primeiro lugar, qual que é o seu nome? Meu nome é Carlos Andrei. Você vem de que lugar? Eu nasci americana, mas aos 5 anos já mudei para Santa Bárbara e estou até hoje. Correto. Estou. E como surgiu a história do cowboy da Uber, cowboy do futuro? Então, tudo começou com a volta dos rodeios depois da pandemia. Eu sou um admirador do country, do sertanejo, do caipira E aí, como eu faço Uber, eu achei que seria legal Com aproximação das festas de, de peão Eu estar tá atraiado, né? pelo menos com um chapéu Aí eu vim aqui na loja da Silvia Comprei um chapéu, comprei uma camisa e uma bota E aí começou, não parei mais Aí passei a, pro carro Aí de mim, eu também comecei a enfeitar meu carro com adereços country Começou assim. Bacana. E aí surgiu o um cowboy da Uber, com vários acessórios, Caltry, é, no meio dessa temporada, em alta, o rodeio, festas country, aí surgiu assim o cowboy da Uber. Sim. Quem colocou esse, esse nome foi o pessoal que usava o Uber. Na verdade, quem definiu mesmo o, o meu nome de cowboy do Uber foi a Nalvinha Santos, da comitiva da Nauvinha. Ela você, que falou, minha amiga? Sim. Ela falou, ó, você vai ser o cowboy do Uber. Então ela definiu, mas o próprio pessoal já estava com esse nome em mente, falando cowboy do Uber. E hoje a região inteira conhece o cowboy do Uber, né? Sim. E como é que é o, o, trabalhar com o público, com a criançada, é com os adultos? É gratificante, é muito gratificante, porque a gente vê que o pessoal está é, recebendo bem, né? Está assim está se identificando, né, porque o, o povo brasileiro, ele tem raiz country, ele tem raiz Sim, sertaneja. Sim, com certeza, o povo brasileiro é sertaneja. E as crianças, tá se identificando muito com esse personagem da caveira, do, do cowboy caveira, né, que foi uma outra criação em cima do cowboy do Uber, então tá muito legal, as crianças correm atrás do carro, dão tchau, tiram foto, eu deixo o pessoal entrar no carro para tirar foto, o pessoal que faz a corrida comigo, Quer filmar, eu deixo, pode filmar, o pessoal posta, então tá muito legal, eu, eu tô me sentindo muito bem. mais populares e um dos ritmos mais tocados do Brasil é o samba e pensando nisso o nosso clube trouxe um grande show de samba e pagode e quem comandou foi o samba de Aninha é. que a música brasileira está me proporcionando para a minha carreira. Um beijo para você. Então, se embora viver e não terá vergonha de ser feliz Tentar cantar e cantar não beleza, de ser cantada que diz meu Deus eu sei, minha vida devia ser evidente, será chega ao Tivoli Shopping. Palhaços, malabaristas, trapezistas e muita gargalhada. Assim é o espetáculo no Tivoli Shopping. Música Trata-se de um espetáculo itinerante, onde o Teatro Móvel leva cultura e lazer para todos os cantos do Brasil. Danças, projeção de cinema e apresentação de artistas locais. Confiram as imagens do que aconteceu aqui em Santa Bárbara do Oeste na Praça Central. <música> Sou ator e produtor do grupo Teatro a Bordo Que está hoje, dia 7 de outubro A gente está aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste Acabamos de se apresentar E daqui a pouco tem mais programação ainda O Board existe desde 2008 e ele tem uma característica que é ser um teatro itinerante. A gente tem um caminhão-palco que vai de cidade em cidade, para na praça, nosso container se abre, vira o nosso palco e a gente traz uma programação com teatro, com artistas locais, com cinema. Né? Hoje a gente ainda vai ter os artistas locais, que vão é uma dupla de K-Pop aqui de Santa Bárbara e também uma exibição de curtas-metragens numa exibição de cinema que a gente faz e desde 2008, na estrada, e para nós agora, o ano de 2022 é um ano de muita alegria, porque passamos dois anos de pandemia sem poder fazer as apresentações presenciais, esse é o nosso ano da retomada, uh, era para a gente ter estado em 2020, mas a pandemia parou com todas as nossas atividades, e no ano de 2020 a gente não podia sair, então a gente transformou o projeto numa circulação virtual, a gente fez uma live com contação de histórias aqui, com o pessoal de Santa Bárbara, quem fez a contação de histórias foi o Amauri, aqui de Santa Bárbara e dessa live surgiu um podcast que é o Caixola de Histórias nos Ares hoje a gente vai exibir a animação desse podcast que conta a nossa passagem aqui pelos céus da imaginação quando a gente fez a nossa visitação virtual em Santa Bárbara no ano de 2020 Eu sou Tânia Catuapó, sou moradora da cidade de Araçatuba e estou aqui em Santa Bárbara do Oeste para trabalhar com uma oficina amanhã, é um encontro de duas horas. Vou falar um pouco sobre as narrativas que a gente traz, as narrativas afetivas, as narrativas de imagens que a gente faz aí todo dia, vive isso, né? arte de escutar e contar histórias e vai ser uma oficina, um encontro de duas horas da manhã e no dia 9, às 17 horas, aqui em Santa Bárbara, também o um espetáculo Conta Outra, que Catuapó com banda. Então vai ter histórias, músicas, é um projeto chamado Conta Outra, Universo de Histórias de Tânia Catuapó. Está nas plataformas, um repertório recheado de histórias de cultura popular e cantigas. E a maioria das cantigas foram compostas por artistas da minha cidade, lá de Araçanupa. Estou muito feliz por estar aqui partilhando do encontra Com. Muito obrigada. A Oktoberfest surgiu em Monique, na Alemanha, em 1810, e chegou ao Brasil em 1984, onde se tornou um grande evento, ou seja, um evento histórico. Blumenau atualmente recebe milhares de pessoas. Inspirado nessa grandiosidade, cidades da região realizam a Oktoberfest. Aconteceu em Americana a Oktoberfest em Americana, o Festival da Cerveja, com shows, comida... Gente bonita e, principalmente, os chocos. Exagerado sim, sou mais você que eu, sou terrível de olhar, Eu Deus é graças que me deu, o que vai ser de mim? O meu assunto que não muda, a cabeça não ajuda, nunca Tortura, e que se torne a minha postura Se eu não dei você morrer Eu só queria ter você por perto Mas você soube É te convício que não tem mais cura E agora de quem é o é Aconteceu por ter esse sorriso Hoje é só. O Auge Brasil fica por aqui. E se você faz algo diferente e gostaria de trazer para o nosso programa, o meu telefone de contato está aqui no vídeo. Até semana que vem. Espero você!